Olá garoto! Você sabia que o espinafre é uma erva poderosa que pode retardar a ejaculação por até 17 minutos? Esse segredo nunca foi revelado antes porque a indústria farmacêutica não quer que você descubra como se livrar desse terrível mal sem ter que tomar os medicamentos enganosos que eles recomendam nos consultórios médicos. Inclusive o meu canal já foi alvo de censura por revelar que métodos caseiros e 100% naturais que evita a ejaculação precoce funcionam muito bem e de forma eficiente. Então não deixe para assistir depois. Não sei por quanto tempo esse vídeo ficará no ar o meu nome é João Silva e por vários anos eu sofri com ejaculação precoce chegava a gozar em 3 minutos e até, com a minha mulher sofria muito no dia a dia, pensando em como resolver esse problema e cheguei até mesmo a evitar sexo para não passar mais vergonha e a ejaculação precoce, destruiu a minha vida, acabou com o meu relacionamento passado e me deixou para baixo por muitos anos, com certeza você se identifica com essa minha história de vida e por isso está aqui mas não se preocupe, eu vou compartilhar com você toda a experiência que eu adquiri nos últimos anos para acabar com esse terrível mal. Agora vamos para o conteúdo. O espinafre faz bem à saúde todo mundo já sabe mas a boa notícia é que também é possível aproveitar suas propriedades para retardar a ejaculação. Isso porque o espinafre contém folato, ácido fólico que é uma potente vitamina antidepressivo natural. Sendo assim essa propriedade incrível do espinafre combate a ansiedade, pois quando está em baixas concentrações no organismo, também diminui os níveis cerebrais de serotonina. Tudo isso contribui diretamente no sistema ejaculatório que demora a responder os estímulos da penetração e retardo da ejaculação por alguns minutos a mais o remédio caseiro que vou te passar aqui vai te ajudar a ficar atento até 17 minutos sem gozar, tomando esse poderoso suco todos os dias até que você consiga retardar a ejaculação gradativamente. Se você realmente quer ficar livre desse terrível mal tem que saber que tudo exige pelo menos um mínimo de esforço de sua parte e neste caso você terá que manter a rotina de tomar esse remédio todos os dias para conseguir os resultados aqui promete inclusive para acelerar os resultados e te dar ainda mais controle da ejaculação. Deixei aqui na descrição do vídeo o link do tratamento caseiro que está mudando a vida de milhares de homens no Brasil e que resolveram meu problema também. Depois que fiz esse tratamento nunca mais dependi dos meus remédios caseiros e nem de minhas técnicas para evitar a ejaculação. Simplesmente aprendi a usar quando eu quero fazer a minha parceira goza muito gostoso com a minha penetração forte e gostosa. Então após anotar a receita visite o site Conhece esse incrível tratamento para a ejaculação precoce Para preparar o remédio caseiro você vai precisar de 200 ml de água, 6 porções de espinafre picado, uma rodela grande de abacaxi e um pedaço pequeno de gengibre Veja como o modo de preparo é simples No liquidificador bata todos os ingredientes até ficar com a consistência homogênea Tome todo o remédio de preferência pela manhã você deve tomar um copo por dia e não tente tomar mais do que isso pois o excesso de nutrientes não vai acelerar os resultados e pode gerar outro tipo de complicação. Nos próximos dias no máximo 3 semanas ou menos você poderá aproveitar até 17 minutos a mais de sexo com sua mulher.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 já que a receita eu passei para você e não se esqueça do link que deixei na descrição do vídeo. Por também por ser um método natural, você pode tomar o meu remédio caseiro e fazer tratamento definitivo ao mesmo tempo para que você aprenda a gozar na hora que quiser sem depender de nenhum remédio. Aqui no canal já recebi diversos depoimentos de homens que se curaram com esse tratamento e tenho certeza que você também conseguirá acabar com a ejaculação precoce nas próximas semanas. Espero que tudo o que foi dito nesse vídeo tenha ajudado você meu amigo. Peço para que compartilhe este vídeo e me ajude a espalhar esse incrível remédio caseiro para outros homens se livrarem desse terrível mal que é a ejaculação precoce. E já de um tapa bem forte no like para fortalecer este vídeo. E se você é novo por aqui... Já se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você não perder mais nenhum vídeo novo quando for postado aqui no canal. Te vejo nos próximos vídeos. Combinado grande abraço.